se é novo seja bem vindo se inscreva no canal e deixe o seu like essa bebida vai te deixar sem fome por mais tempo ela elimina gordura no xixi e suor ela é diurética por isso acaba com a retenção de líquidos ela ajuda a regular o intestino você deve tomar todos os dias uma hora antes do café da manhã durante duas semanas se quiser, pode acrescentar gengibre, caso não tenha problema de saúde. Essa bebida pode tomar sem preocupar com contraindicações. Ingredientes: 3 talos de salsão, 1 xícara de água, 3 rodelas de abacaxi, meio limão, 4 gramas de gengibre ralado, se não tiver pressão alta. E pode adicionar gelo. Bata tudo no liquidificador e beba imediatamente. Se for usar gengibre, não bata ele no liquidificador, coloque ralado. Uma dica: se alguém te disser que tem uma bebida que faz milagre sozinha, sem dieta, não acredite, eu mesma já testei várias e só fazem efeito com uma dieta saudável.